Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês E hoje também não é de Fórmula 1 Mas eu vou mostrar aqui uma coisa que eu estou suspeitando aqui na Steam Que a Summer Sale, aquela promoção de Natal aqui da Steam Vai, vai vir dia 22 ou 23 de dezembro Nesse mês Olha, veja só Vou clicar aqui em descobrir mais nossas ofertas especiais. <coughs> Vou clicar aqui na, na Resident Evil. Sei lá. Qualquer jogo aqui. Ó. 22 de dezembro. Beleza. Esse, aqui é esse jogo aqui. Não sei quem que é esse. Mas beleza. Ó. 22 de dezembro. 22 de dezembro. Beleza. Beleza. Nossa. Mas ó. 22 de dezembro. Então. Eu acho que quase todos os jogos estão 22 de dezembro ou 21. Vamos ver, pro... Vamos ver outra aqui. Qualquer outra aqui. Beleza. 22 de dezembro. Mas o que é o mais esquisito é que, tipo, tem um monte de jogo em promoção antes mesmo da Summer Sale. É Mas, tipo, a Summer Sale vai ser, vai ser todos os jogos em promoção, né? É diferente. Aqui só tem alguns. Mas, tipo... Promoções muito boas aqui, olha só. É, esse aqui não é muito bom, não. É boas promoções, ó. Esse é o Euro Truck. Não, esse aqui é o Euro Truck. galera é American Truck. Resident Evil também, olha só. Então, eu tô suspeitando que dia 22 ou 23 vai vir a Summer Sale, tá? Eu tô suspeitando disso. Ó, porque olha só. 22 de dezembro. Quase todos os jogos estão acabando de promoção no dia 22 de dezembro. Então, se vocês acham isso, falem pra mim, tá? Ou deixe seu like, beleza. Essas promoções de Steam acabam. Acabam tipo meia-noite, assim, entendeu? Eu acho que acaba meia-noite. Então, dia 23 ou 22, não sei isso. Se eu... Não sei qual. Eu tô suspeitando dia 22. E é aí, aqui que a gente pode fazer, ó? Comprar esse negócio aqui que eu tô querendo comprar desde o lançamento. <risos> eu já tô até com dinheiro aqui, ó. Com, com algum dinheiro aqui. Eu tinha até menos. Eu vendi alguns negócios aqui no, no, CS, no CSGO. Quem quiser me ajudar aí, ó. Só comprar aqui os, as skins aqui. Só pra me ajudar, beleza? Quem quiser, tá? Mas então é isso, galera. Tomara que vocês tenham gostado aí desta curiosidade beleza eu acho que vai acontecer eu acho que, que dia 22 em vocês falem dia 23 dia 25 dia 24 hoje <risos> tá eu não sei tô gravando esse vídeo ó. dia 20 domingão 9 horas da manhã pra você vê como eu tô adiantando os vídeos nós então foi isso deixe seu like ativa o sininho mais se inscreva no canal antes de ativar o sininho para você não perder os vídeos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quase me embolei aqui. Mas tá bom. E fui.